Oi, esse é um vídeo curto, é um convite. Ciência Terra Nova Os sentidos da ciência. Daqui a alguns dias, o Ciência Terra Nova completa dois anos. Nesses dois anos, foram mais de 210 vídeos produzidos. É, temos no Facebook mil inscritos, mais 2.300 seguem os vídeos, no YouTube, são 1.700. E além dos 1.700 inscritos, outros 6 mil têm acesso aos vídeos a cada vez que são postados. E a gente começa a ter retornos de todos os cantos do país, indicando que os vídeos têm auxiliado bastante é, no, no tratamento dos efluentes domésticos na zona rural e zona urbana também, na periferia. E a gente quer ampliar esse trabalho. A gente quer levar essas informações para mais pessoas. Para fazer isso, a gente precisa de apoio financeiro. E para garantir esse apoio financeiro, a gente está propondo o desenvolvimento de um financiamento coletivo recorrente. Para chegar nesse projeto, e aí é o convite para vocês, estou disponibilizando um formulário, uma pesquisa aqui embaixo, indicando o que é que a gente quer fazer, indicando os benefícios que você teria caso se interessasse em contribuir com esse movimento. Responder a pesquisa não implica em nada para você, apenas me ajuda a melhorar o projeto que está em gestação. Pode ser? Então, o pedido sendo claro, entra no formulário que está embaixo... Acesse o formulário, responde as questões, você não tem que pagar nada por isso, você só vai ajudar o canal, acolher informações para que a gente possa é, desenvolver esse projeto de financiamento coletivo é, recorrente. Legal? Grande abraço e até a próxima!